Fala, galera! Gente, eu tô falando baixinho porque o Fernando tá dormindo lá na sala e ele pediu pra eu acordar ele assim que a janta tivesse pronta. Como eu tô meio entediada da vida, eu pensei, vou trollar ele. Agora é minha chance de trollar ele, gente. Principalmente porque ele fez aquela brincadeira ridícula do ratinho comigo e ainda me deu dois banhos de água gelada. Imperdoável isso, cara. O que eu pensei em fazer? Eu pensei e acordar ele logo com uma alvada na cara, assim, já pra ele ficar ligeiro. E aí depois com certeza ele vai tomar banho, né? Aí assim que ele tiver no banho, eu pego um balde de água bem gelada e taco nele. Só pra ele ficar um pouquinho mais puto. O que vocês acham? Vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Antes de acordar ele, eu já tô deixando o balde preparado. Pensa é demais isso, cara. Amor. amor, amor, tá na hora da janta. Amor, amor, tá na hora da janta. Amor, acorda, tá na hora da janta. Não, não, não. <risos> tá na hora da janta. Oh meu, oh, oh! Oh, mano! Tá na hora da janta, oh, amor! Ô, você tá me tirando, hein, mano! Oh, filho tá da <risos> Tá gravando ainda, desgraçado! Para da janta, amor! Mano, você me palha, <risos> velho! Toma! Ele Boa tá caramba, muito cara. puto. Deira. Ele tá muito puto. Vamos pra agora a tá segunda parte. <risos> Vamos pra segunda parte da trollagem, que ainda Ai. não acabou. É, mano. Posso ir dormir mais agora e paz essa porra, mano. Eu tô lá no cu. Oi, tá bravo? Tá bravo. Eu não posso dormir mais não, em paz, mano, posso mais. Você vai dormir agora. O quê? Mas vai dormir. Vou dormir agora. Tem que tirar esse ovo aqui, passando de shampoo pra tirar. Caralho. Caralho. Caralho. Não. Tira não. da puta! Mano, você tá na merda, velho. Tá na merda. Mano, eu pra você esfriar a cabeça. Tá muito nervoso. Tá na merda, Tava muito nervoso. Tinha que esfriar a cabeça, ué. Fazer o quê? Você tá, na... tá na bosta. Amor, fala comigo. <risos> fala comigo, amor. Amor, ah. fala comigo. Desliga essa câmera. essa câmera. Eu não quero mais falar nada. Amigo, amor. More. E essa foi a trollagem de hoje, gente. O Fernando adorou, né, amor? Vai ter, vai ter... <risos> não, eu fui criativa, fala sério, gente. Não, se você acha que eu fui criativa, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Vai ter vingança. Não, vingança não, mano. Vai ter. Esse é só porque eu te amo. Vai ter vingança. <risos> é só porque eu te amo, mãe. Vai ter, já vingança é plena. Não, mas eu fui criativa. Já vingança é plena, mas tá me envenendo. <risos> Por isso que você não pode usar vingança na sua vida. Se inscreva no canal e se inscreva nas nossas redes sociais, gente. É tudo o caseiro nas Um beijo.